Seja bem-vindo ao canal TechTutos e a mais um vídeo da série Adobe Premiere. Hoje você vai aprender como criar o seu primeiro projeto em HD no software. A partir que você abre o programa, ele já surge a janela de boas-vindas. E para iniciar o um novo projeto, você vai em Create New e clica em New Project. Nessa janela você pode pôr o nome do seu projeto, eu vou pôr aqui Projeto 001. Alterar o Location, que é o local para onde todos os arquivos do seu vídeo vão, mas isso fica a seu critério, eu não vou alterar. Como vamos fazer um projeto em HD, aqui no Capture e Capture Format, que vai estar em DV, você altera para HDV. No Scratch Discs, você deixa do jeito que tá e clica em OK. Diferente do Premiere Pro CS6, a Adobe retirou aquela janela automática para criar uma nova sequência, fazendo com que você crie, indo no menu File, New Sequence, ou simplesmente apertando Ctrl N. Essa janela tem todos os presets para vídeos que você pode usar. Eu vou estar tá explicando como criar uma em HD, 1080p, Full HD. Você vai vir aqui na pastinha HD. Você vai abrir aqui 1080p, essa pastinha aqui, e que vai surgir variados presets com a mesma qualidade, porém com frames diferentes. Você clicando em um, ele vai lhe dar a descrição do lado, como a Timebase, que é 29.97 frames, que é 30 o frame size que é 1920x1080, os frames por segundo 29.97 e após selecionar o preset que você quer, você clica em settings aqui no setting, no editing mode, vai ter o preset que você escolheu em square pixel no time base vai estar tá o frame desse preset que no caso é 29.97 pode também você alterar, mas eu não recomendo aqui no vídeo, no frame size vai estar tá a resolução do seu vídeo em 16.9 square pixels 16x9 é essencial para quem tem canal no YouTube, para quem envia vídeos para o YouTube. Porque em widescreen ou 16x9, ele vai ocupar todo o player do YouTube, tirando aquelas bordas chatas pretas que às vezes ficam. Ok? Aqui no Display Format, deixa do jeito que está. No áudio, no Sample Rate, deixa mil Hz. Mas se você quiser alterar, fica a seu critério. No Display Format, também deixa áudio samples. Aqui no Video Previews, você só tem a opção de Width e Height mas elas estão locadas, não dá de você alterar agora se você quiser um vídeo com extrema qualidade você pode marcar aqui o Maximum Beat Depth e Maximum render Quality mas o seu vídeo vai ficar bem grande após você fazer as suas configurações necessárias você vem aqui em Save Reset e aqui no nome você adiciona, sei lá coloquei aí 1080 underline YouTube aí se você tem um canal no YouTube e dá um OK e depois que você cria ele vem a última pastinha aqui chamada Custom com o preset que você acabou de salvar, então toda vez que você for abrir o Premiere, aqui na, na criação de uma nova sequência, nos presets você já pode vir aqui na pastinha Custom e já selecionar o preset que você criou e já fica tudo pronto. Depois é só pôr o nome da sua sequência, você pode colocar qualquer coisa aí, vou colocar vídeo aula, e vou dar um OK. E aqui já está essa sequência prontinha para você começar a sua edição do seu vídeo. Uma vez aprendido como adicionar um preset numa sequência, você aprende como adicionar todos os outros. Bem gente, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esqueça de dar aquele like no vídeo, favorite, compartilhe, inscreva-se, e se ficou dúvidas, poste nos comentários e qualquer sugestão também nos comentários. E espero vocês no próximo vídeo. Falou!